E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Não, vocês não é raro de canal não <risos> Calma, muita calma nessa hora Faz tempo que eu não gravava vídeo de Eurotruck. Então resolvi Dar uma Uma no canal trazer de novo o vídeo Sei que tem uma galerinha que curte E como eu tô um pouco doente Mas pode ver pela minha voz aí de gripada eu não tô podendo que preferencial aqui, eu acho que é minha <risos> Eu não tô podendo sair muito de moto A virós me arriou aí Então Sabe como é? Então eu vou aproveitar Já que eu tô em casa um pouco Hoje tô um pouquinho de folga Então eu vou pegar e dar alguma volta aqui de caminhão pra vocês Vamos até uma cidade que pegar o... uma Uma encomenda pra fazer uma o transporte freio de mão e ativo aí o ronco engraçado que pra quem me conhece deve ter estranhar assim é por Mike é que, que eu não gosto muito de dirigir carro sabe mas não é o fato de dirigir o carro em si o fato é que eu não gosto de pegar engarrafamento que é que é muito estressante o cara dirigir carro Ainda mais no trânsito de Belém Que é horrível aqui A gente passa muito tempo preso e... e cansa demais a perna Segurando lá o freio Passa mais tempo parado que andando Então pra mim que estou acostumado Na de moto ter aquela liberdade É um pouco difícil Me acostumar no No ritmo mais lento dos carros Pra estrada talvez Um pouquinho melhor Vamos passar direto no celular Acho que eu peguei multa Ixi, peguei multa Avanço na amarela, 160 euros. <risos> Avanço na vermelha, na verdade. Então, pensando na estrada, como não tem muito trânsito, já é um pouco mais tranquilo. Mas tem um lado ruim que é pra voltar, né? Que é sempre garrafamento pra cidade, então eu já penso nisso. Eu, particularmente, prefiro... É, evito o máximo de vezes assim possível que eu, tenha, eu precise pegar num carro. Justamente por causa disso, do estresse que é no trânsito. Realmente não, não gosto. E olha que eu sou calmo, cara. <risos> Mas realmente é, tem vezes que não dá. Mas aí tá. O jogo é mais tranquilo. Porque olha só. Esse trânsito aqui é mais estrada. né E aqui não tem que se estressar é mais pra se relaxar. Na verdade, poderíamos dizer assim. Então vamos lá. A, e também a pista aqui é boa, né? <risos> Essa que é a diferença também. Aqui, quatro faixas e é super tranquilo. Opa, descu, descuidei um pouco da direção. Agora tem que achar uma cidade para poder pegar uma firma, pegar algum carregamento para um, ganhar um dinheirinho aqui. Deixa eu mudar de faixa. Vamos lá. A seta desse caminho é um pouco esquisita. Parece que é lenta demais. Parece até que o, jogo, o computador está travado, mas não tá não. Tô aqui na 11ª marcha, não sei quantos RPM. Mas eu tô aqui a 90 km por hora. E ali no, no... no... odômetro, né? No odômetro não, no conta-giros, no, contagiro, está no na, na zona verde ainda. Se eu baixar a marcha, o caminhão, o caminhão vai dar mais, mas a compensação vai puxar mais a embreagem. E é isso, o bom do videogame é esse aqui O tapetão, né? Imagina isso aqui de moto, nossa, velho Como que seria show, cara? Pra quem não sabe, aí, o sistema de marcha do caminhão É diferente do carro, né? Tem mais, mais marchas Inclusive esse caminhão aqui tem até uma ré, Tem a ré 1 e a ré 2 Que é pra dar mais força no, Quando tiver mais pesado E vamos embora. Ali, vou pegar a primeira entrada. A primeira saída, na verdade, direita. Opa, quase bati no carro. Ainda não me acostumei novamente com a questão do espaço. <risos> Baixar a marcha. Vamos lá, devagarzinho. 70 km por hora, mas eu tô a 60 de preferencial não vem ninguém vamos acho que eu vou pra direita entrar aqui na cidade acho que, que eu acho que deve ter Frete trabalho pra gente vamos trabalhar acho que já vai abrir não vou nem botar no só de primeira aqui eu jogo com volante tá o volante de da Multilaser, Fórmula 1 <risos> não tem aquele redondo, mas dá pra quebrar o galho. Mas o é bom que ele tem um pedal, né? O pedal, deixa passar esse cara. Ele tem um pedal o um acelerador e freio, então dá pra, pra se divertir um pouquinho. Bacana mesmo aquele lado que tem um H, né? Que tem um, a marcha separada, inclusive, tem embreagem e tudo. Mas é quase mil conto naquele. Se eu tivesse meu conto, comprava uma GoPro, né? <risos> Segura aí a marcha, Devagarzinho aí Nossa, os caras babam chutado aí, cara <risos> Acho que ele já abriu Abriu, mas o outro lá na frente tá fechado Devagarzinho tem ninguém atrás de mim. Ah, tem outro caminhão ali. abrir na hora. Vou pegar aqui a esquerda. Vamos lá. Agora. Vamos entrar aqui numa... Numa transportadora. Para meter o pé aqui nessa rua. Aqui a direita, eu tô tentando respeitar as leis de trânsito, pisando forte no freio. Eu sempre tento o máximo que dá, que a minha ideia a minha diversão nesse jogo é tentar fazer uma simulação da vida real. Tem gente que gosta de ir lá GTA, de.. ir na doida, mas eu gosto de ir na mania e tentar respeitar as coisas. Peste até com Enter. Os Paris, onde eu tô, nós né? vamos para Calais agora. Seu reboque está pronto, vá pegá-lo. Cadê? Está aqui à esquerda, eu acho. Cadê? Olha o rouco desse caminhão, cara, que bonito. Aqui, vamos pegar aqui o reboque. Vamos amiga tá ré. Vamos para o lado errado. Aí. seguindo só para o retrovisor. Agora devagarzinho para alinhar e foi. Isso, Acumplando, Levantando os boxes e vamos lá. Vamos ver do que, que é essa carga aqui. Para trocar mais pneus. Eles estão levando carne, olha só. Vamos levar carne. Partiu. fazer a curva mais aberta, porque agora a gente tem o baú, né? Não tem ninguém. Muito bem. Pegar a primeira saída à esquerda. Vamos lá. Primeira saída esquerda. Na manha, agora essa aqui, a direita na verdade. O que seria na verdade, a terceira saída a direita? Agora sentido BR agora, saindo da cidadezinha. Vamos lá. Levando carne. Tem que chegar rápido para não estragar. Passar direto no cruzamento. Então excesso de velocidade. Eu acabei de falar que eu queria manter a, a prudência, né? Mas me empolguei. Passa uma polícia logo em seguida também, por isso. Aí sei que tem que um pegar o retrovisor para ver se o baú passou também tem carteira D motorhome Belém não tem não tem só A e B e não pretendo tirar D por enquanto por enquanto caminham só para videogame minha paixão mesmo por dirigir são motos e os carros como eu falei nas necessidades do dia a dia embora Agora aqui é uma rotatóriazinha. Passa devagar. Hum. Entrar aqui. Uh. Simbora o cara dobra de chutado aqui, cara Isso aí não chama... Opa, sai da curva O baú puxou o caminhão pra fora, cara Agora esse estradão Acho que aqui é como se fosse uma... Estadualzinho, que a gente chama aqui de, um caso, PA, né? Mas como é a França, deveria ser FR. Sigla do Estado. <risos> Engraçado aqui no jogo... No jogo é quarta-feira, e hoje é quarta-feira aqui, <risos> na vida real. Que coisa, né? Desse amacho que ficou, ficou fraco. Aí. Só nós é a estrada. Lá vem a... É... Agora onde é aquele limpador de... parabéns que eu esqueci? Rapaz. Acho que é no X. Aí. Aí. E aí ó é chuva tem que aumentar as luzes também para segurança escura ser valendo para a chuva de belém do nada <risos> chuva bem clima de belém mesmo olha o acidente aí quase <risos> Bora puxar mais, o caminhão está um pouco pesado, não está desenvolvendo muito Vamos queimar um pouco de embreagem para o caminhão desenvolver Agora Simbora. embora Estamos a 174 km do destino do, Isso no jogo, né? Mas é, é, digamos que a, cada, que a cada, sei lá, 5 segundos se consome 1 um km ou então, quase um quilômetro a cada. Na verdade, quase um quilômetro a cada dois segundos na velocidade que eu tô de 84 km Segundo jogo, que a gente tá 2 horas e meia pra chegar, 2 horas e 33 minutos. Só que não real, no prêmio do jogo, que passa é bem mais rápido. Olha essa égua da aguaceira, cara. Deixa eu aumentar essa velocidade do para-brisa aí. Então foi feio pra caramba, é? Quase! Ops! meio-dia e 25. no jogo <risos> eu tive um problema aqui com meu... o meu meu volante sai saiu do lugar tô tentando ajeitar Aí ajeitei parte dele ai nossa cara, derrotou de vez opa eu tô vendo cagada que me distraí tem que dar uma ré aqui, tomara que não vem ninguém Ops, não dá certo conversar, né? Pronto, tá resolvido. Calma aí, calma aí, tô na vez, safado. Tá construindo aqui do outro lado, deve ser bem acozão. Tran... Tá vendo? Só não é só no Brasil que as coisas demoram pra ficar prontas <risos> Pronto Agora, vamos lá e 57, estamos a 40 quilômetros do. Não, 41. Agora sim, a 40 quilômetros do destino. Estamos chegando, galerinha. Estamos chegando. Vou pegar o lado de cá. Estamos entrando na cidade de. Esqueci o nome, deixa eu ver se eu consigo ler na placa uma reduzida aqui de Calais, cidade de Calais, direto. Isso parece muito a ponte lá do parque do... do do shopping do Metrópole, né? Coisa <risos> de ananinheiro. Lá de máxima permitida, não é vendo como por hora 16 quilômetros está o destino. Eu já consigo ver ele pelo mapa. Tudo certo. Tá aqui foi pertinho Uou. aí Oh, dá pra pegar daí, né? Aí. Controle, 3, botão, 4. Acho que é esse. Não. esse. É esse. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like aí, depois eu deixo. Novos vídeos para você.